Opa tudo bem pessoal, Maísa se manifesta após ataques de Sônia Abrão e Alfineta, e nem sei como retribuir, confira agora mesmo, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Maísa se manifesta nas redes sociais após ser atacada por Sônia Abrão durante o Atarde é Sua ao vivo na Rede TV. Maísa Silva se manifestou publicamente após os ataques que recebeu de Sônia Abrão no A Tarde é Sua, da Rede TV. Para quem não sabe, a ex-contratada do SBT está sendo cotada para assumir o retorno do vídeo Show na Globo e não agradou a veterana, que não poupou em palavras para expor sua opinião ao vivo. Nesta quinta-feira, a 23, a atriz apareceu nos stories de seu Instagram para agradecer o apoio que está recebendo de famosos e anônimos, além de curtir uma indireta à apresentadora no Twitter. Gente, esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, sabe? Porque tem uns anos que a gente se organiza para que funcione. Não, esse ano está sendo na base do descubra. Fazia tempo que eu não pagava pau para um ano. Iniciou Maísa. Quero agradecer a vocês pelo carinho. Eu também estou recebendo muitas mensagens positivas de colegas de trabalho e de fãs. Não pelos motivos que eu queria. Porém eu sei que é tudo de coração e nem sei como retribuir. Completou o artista. Já em seu Twitter, a pupila de Silvio Santos poupou apenas curtir uma indireta enviada à jornalista, comentando o ataque feito ao vivo na TV, gente, não é de hoje que a Sônia Abrão ataca Maísa de forma gratuita, ela tenta desqualificar a garota de todas as formas. A raiva maior é porque a maisainha nunca deu moral pra ela. Sonião é passional, diz a publicação. O que achou? Deixa nos comentários, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal até logo.